Olá galera, bem vinda a S-Pigments, eu sou a Ana Savoy e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu pigmento. Os pigmentos são 100% inorgânicos e isso quer dizer que não vai existir nenhuma degradação de cor se você trabalhar direitinho identificando a melanina e preparando o um pigmento para isso. Os pigmentos inorgânicos, eles têm uma facilidade maior de ser expulso pelo organismo. Dentro dessa pesquisa e adequação das cores aos fototipos, porque eu queria ter os castanhos mais maravilhosos possíveis, né? É, dentro de uma miscigenação interminável que a gente tem aqui no Brasil, eu cheguei a cinco cores e essas cores são apaixonantes. Então agora eu quero contar para vocês a forma que se trabalha com um pigmento inorgânico. Não é simples assim. Para trabalhar com os pigmentos inorgânicos, vocês precisam ter uma velocidade de máquina específica e uma velocidade de mão. O dermógrafo ele deve estar sempre numa velocidade média alta, para que ele entre e saia muitas vezes da pele. E a mão, extremamente devagar, para que a gente consiga, já na primeira passada, fazer essa implantação do pigmento. Fora isso, eu tenho que trabalhar angulações, tudo com referência ao resultado final que eu quero. Então, o pigmento inorgânico, ele é fantástico para as pessoas que buscam um pigmento que gradativamente saia da pele, sem deixar vestígio nenhum. É isso aí. Então, esse pigmento foi feito para mim para as minhas alunas e para todos os que são adeptos a trabalhar com o pigmento inorgânico. Um beijo grande!